Oi? Oi. Que, e aí? Ô que... amor, que... que... o seu zipo tá aberto. Já estourou. Meu Deus do é. céu. Então, tô aqui com o um carrinho aqui de um amigo nosso. tava do Juliana, né? Olha aí, irmão. Vamos tocar. Olha, o que, que Cozinha, aconteceu? Juliana. É meio anabolizado. É. Que carro de macho, filho. Meio anabolizado esse meu, meu carro, aqui. Meu amigo Felipe hein? trouxe aí pra gente dar uma mexida. Ó, que nave. Eu vou. Olha isso, gente. Ó, Essa galera tá aquele garantindo. capacetinho ali significa o quê? Dinheiro. Dinheiro pra cacete. Meu Deus. <risos> <risos> ele fica aqui, ele corre na arrancada gente, é, ele tá na arrancada com esse carrinho aí, olha aí eu não lembro se é 500, olha o cachorro eu, eu não lembro se é 535 cavalos ou se é 565 cavalos, é uma coisa assim que esse carro tem mostra a mecânica olha. prestem bem atenção em todos os detalhes certo? vamos ver o que, que vai mudar aqui hein? é, Ó, ele trouxe fumar. só pra mim fazer o escapamento no capu Aí foi o combinado da gente, né? Ele não sabe o que, que vai acontecer, é, né, era só É só para fazer o escape no capô aqui, ó. Mas ele não fazer sabe. de três polegadas e meia. Mas aí eu vou fazer algumas outras frescurinhas, tá. porque... Ó, seta para quê? Olha, tá só os pedaços ainda, bicho. Misericórdia. Seta. Seta é luxo. Aí, já acabou de quebrar o resto, ó. Tá louco, bicho. É, e aí a gente vai bem. fazer algumas outras frescurinhas no carro. Ó. Ele falou para mim que ele poliu Olha o polimento, ó. <risos> ó que é isso, tanto de massa aqui, ó. Ó, misericórdia, meu Deus, meus olhos sangram. <risos> é. Nós vamos dar um talentinho no carro aí para ele, ver o que que a gente consegue fazer para melhorar. Ou piora tudo de vez, né? Renato, é o carro é super legalzinho. E aí, eu vou ver o que que eu consigo fazer desse carro pra... Deu cria ao Porque meu Porque ele me, ele me ajudou pra caramba, né, amor? É verdade. Ele me deu bastante coisinha. Ele que me deu o cabeçote do, do preto. Pra quem acompanha o vídeo do cabeçote aí, que... A saga do cabeçote. Que, que isso. Que o negócio lá. Ele que me deu o fluxo cruzado. Então, aí eu falei pra ele, então um dia você deixa eu dar uma, uma mexidinha no seu carro. Caramba, passei o dedo cheio de massa no nariz. <risos> Aí vamos dar um grauzinho aí no carrinho dele, né? Vamos ver o que dá pra melhorar. Olha lá, ele trocou, ele tinha alavanca mutante, colocou essa da G agora lá e meteu fita crepe ali, ó. Mentira! Olha lá, mostra de pertinho, que o povo tem que ver essas cagadas aí. Ah, oh, meu lá. Deus. Meteu fita aí, olha aqui. Nossa, que trabalhão que deu, né? Pra fazer. A FT 450 é amarrada com arame. Ah, puta! Aí, ó. Arrumar tudo isso daí, bicho. <risos> Bido, passa mal quando ah, vai negócio Eu Sangra, bicho. Tá louco, bicho. Carro top, né, amor? Ah, ah, amor. Tá louco. Tá tirando aqui. Só precisa de um dono, né? <risos> Vamos tentar fazer alguma coisinha pra melhorar. Né, amor? É Depois a gente vai gravar um outro videozinho mostrando o que Então, aí depois a gente vai mostrar o carro todo prontinho, bonitinho, o que a gente conseguiu fazer para melhorar. E aí vocês vão deixar lá depois no comentário se melhorou, né? Se realmente melhorou, né, mano? É verdade. Tá aqui, eu acho que melhorou e não melhorou porcaria nenhuma, né? Não? É verdade. Então é isso, pessoal. Acompanhe aí a saga do golzão do Felipe. Tamo junto.